Ao abrir o Project 2013 pela primeira vez, isto aqui é você vê. É um pouco diferente da agenda em branco a que estávamos acostumados ao abrir o Project 2007. No Project 2013, você começa escolhendo o que quer fazer. Você pode escolher um modelo e criar um novo projeto ou abrir aqui um projeto existente. Vamos ver o que acontece quando abrimos uma agenda do 2007 no Project 2013. A aparência é a mesma e o funcionamento também. Todas as ferramentas e recursos básicos aos quais você está habituado ainda estão lá. Você digita e trabalha com tarefas da mesma maneira. Os comandos estão apenas organizados de modo diferente. Você costumava selecionar um item do menu e depois clicar em um comando. Agora você seleciona uma guia na faixa de opções e clica em um comando. Por padrão, a guia Tarefa está selecionada quando o Project é aberto pela primeira vez. E se você quer a agilidade, aqui é onde você encontra a maioria dos comandos para trabalhar com as suas tarefas. Por exemplo, vamos selecionar essa tarefa Resumo e recuá-la. Vamos selecionar essa tarefa e dividi-la. Você pode fazer caso precise interromper o trabalho em uma tarefa e reiniciá-lo mais tarde. Quando chega o momento de salvar a agenda, podemos usar o comando salvar, aqui em cima. Ou usamos o atalho de teclado conhecido Ctrl S. Hum, o que é isso? A caixa de diálogo está dizendo que a Agenda é um arquivo do Project 2007 e pergunta se você quer salvá-la no formato do Project 2013. Como você pode ver aqui, o trabalho está sendo feito no modo de compatibilidade, pois a Agenda está no formato do 2007. Podemos clicar em Não e a Agenda permanecerá no formato do 2007. Em essência, o funcionamento do Project é o mesmo de sempre mas você não verá alguns dos novos recursos do Project 2013, como, por exemplo, as tarefas agendadas manualmente. Estudaremos isso em breve. Se você ou um colega não precisar abrir a agenda no Project 2007, o melhor é clicar em Sim e convertê-la no formato de 2013. Observe que o modo de compatibilidade ao lado do nome do arquivo desapareceu. Agora vamos falar sobre o agendamento. O Project 2013 contém uma grande mudança. Há dois modos de tarefa para agendamento. Agendada automaticamente e agendada manualmente. O agendamento automático usa as vantagens do mecanismo de agendamento do Project. É um modo que você já conhece. O Project 2007 tinha só esse modo. Com esse modo... Ao alterar a data de início e término de uma tarefa, as tarefas vinculadas são atualizadas automaticamente. Percebe o que quero dizer? Não posso alterar essas datas da tarefa sem afetar as tarefas vinculadas. O recurso de agendamento manual é um novo no Project 2013. Quando alteramos a data de início ou de término de uma tarefa, as tarefas vinculadas não mudam. É possível ajustar as tarefas vinculadas conforme o necessário. O que dá a você mais controle sobre a sua agenda. O recurso de agendamento manual é usado por padrão quando você cria uma agenda no Project 2013. Os ícones de pino são mostrados à esquerda. Para os projetos criados em versões antigas do Project, permanece o um modo de agendamento automático. Se quiser usar o modo de tarefa agendada automaticamente em uma agenda de 2013, possivelmente porque está acostumado com ele. Tudo bem. Ao criar uma agenda de 2013, clique em Novas tarefas, aqui embaixo, e altere o modo de tarefa para Agendada automaticamente. Para saber mais sobre as tarefas agendadas automática e manualmente, veja o resumo do curso, no final deste curso. E assim, você estará preparado para fazer a migração para o Project 2013. Agora, fique ligado. Vamos aprender mais no próximo vídeo. Você verá como os itens são organizados no Project 2013.